Meu nome é Wagner Moroni, eu tenho 65 anos de idade Sou professor formado em matemática Especializado em administração de empresa Com mestrado em ensino de ciências e matemática Especializado em física é, Na minha vida acadêmica a minha área é Metodologia de Ensino da Física e dentro da Metodologia de Ensino da Física eu tenho um trabalho bastante significativo, bastante importante com o ensino da Física para deficientes visuais e sempre, como pesquisador, eu sempre fui um curioso, sempre fui um curioso e Tive a oportunidade de começar o curso que eu interrompi de propósito de Programação Neurolinguística. Estava é, fazendo um curso de Psicopedagogia Clínica, mas muito teórico, muito cansativo. e Enfim, acabei parando, embora o assunto me interesse muito. E comecei a, a pesquisar na internet com um curso de hipnose, mas eu queria alguma coisa séria, eu como pesquisador, não, com a idade que tenho, não estou mais para brincar. E pesquisando, pesquisando, pesquisando, esperei por, qual, qua, por, por quase oito meses o curso do Valdeci, que é a hipnose clínica, né? demora oito meses, uma vez por mês, e tem que ter, esperar terminar aquele que estava porque eu também não queria pegar nada no meio fiz o curso de hipnose clínica que por sinal estamos aí terminando fiz o curso de programação mental é, reprogramação mental de reprogramação mental, depois nós reciclamos esse curso e eu já estou fazendo algumas clínicas não profissionalmente embora já tenha tido convite aí de algumas pessoas para atuar profissionalmente não me falta segurança porque eu já venho fazendo isso é, com alguns amigos, vejo o resultado dessas práticas é, e farei profissionalmente a ideia é deixar um pouco a sala de aula e partir mais efetivamente para a clínica. Em relação aos cursos, eu acho que eu como professor só há 30 anos, tenho conhecimento necessário e suficiente para dizer, venham. Por esse tema didática maravilhosa, uma linguagem que você realmente entende, compreende e aprende.